da equipe Caçadores das Sombras recebeu uma carta misteriosa um maníaco da serra elétrica que eles investigaram em uma certa ocasião descobriu aonde ele mora e ele está muito preocupado com a segurança de sua família ainda mais sabendo que agora são dois e se ele mandou essa carta para você vai saber o que ele pode fazer também olá queridos amigos caçadores Veja que meu irmão vem causando problemas com sua equipe E queria me desculpar por isso Vocês queriam ferido, um então tive que intervir Peço que não voltem mais aqui nesse local Nós saímos do seu caminho e vocês, saindo nossa. Senão alguém irá se machucar E não queremos isso para vocês Assinado Um salvador isso chegou na sua casa? Assinar Mas como chegou isso aí na sua casa? Não, é eu tá. entrei ali pra pegar no correio, ah. normal, tirei as contas, coisa normal E tava isso aqui lá, velho, acho que é alguém que acompanha o canal foi, foi hoje? Foi hoje, foi hoje, agora de pouco E lá foram eles em busca do indivíduo para eliminá-lo antes que seja tarde vai Vai, vai, vai, vai, vai Na casa dele, encontraram algumas pistas de alguém que esteve no local. Tem uma coisa aí na janela, Igor. Ele fica olhando na janela também. Nada? Nada embaixo? Oh, oh, oh. O o O é Motosserra? É motosserra! Ô, cuidado, cuidado! cuidado. Menos esperavam, ele chegou. E o que é pior com a senha elétrica ligada. Vem, vem, vem, da casa. Com medo de ser encerrados, decidiram se afastar e fugir. Porém, eles retornaram, porque para os caçadores das sombras, missão dada é missão cumprida. Mano, não sei, velho, não sei. Olha, ó, tem sangue aqui na parede, aqui do lado, ó. Aí do lado. Mano, não tô andando, não tem nada, velho, não tem nada. Quando ele surgiu do nada para acerrar um dos membros da equipe. Se ele não estivesse armado, já teria virado carne moída. Meu Deus, meu Deus, é meu o grupo de macumbeiros foi até a casa de um jovem que invocou a satanás. Eles foram lá para purificar o ambiente que tem sido assombrado por espíritos malignos. Então eles começaram a invocar as entidades. Foi quando o mal se manifestou em um deles. Nome de nostri satanás Lúcifer? Dê a palavra, não para! Não te é Em nome de Nostri Satanás Lúcifer. Em nome de Satã, o soberano da terra, rei do mundo. Comando as forças das trevas a derramar os seus poderes infernais sobre mim. Abra totalmente os portões do inferno e venha diante do abismo para me saudar como irmão A ideia é trazer o mal para depois extirpá-lo. O diabo fez diversas revelações. Pra ler minha palavra, tem que estar tá preparada para ela. Você está preparada para ela? Você está preparada para ela? Não. Peço perdão pelo que eu fiz. Ah, hum, hum, para de ficar botando isso daqui Desse jeito? Eu gosto da trevas! A minha luz é negra! A porta do inferno estreme Depois de muita luz, foi afastado temporariamente porém ele ainda tem poderes sobre a casa infelizmente este jovem foi longe demais e talvez a situação seja irreversível leia a mesma palavra que você lê Um caça-fantasma que tem por nome Rafael Ferpa estava conversando com uma entidade numa casa abandonada. Ele pediu um sinal e o um sinal foi dado. Pode dar um sinal pra gente? Quem é vocês? eu tô assustado. Olha Sim, um um vulto negro fantasmagórico derrubou um objeto, correu e se escondeu no banheiro. Com certeza é um dos seres das sombras. Fica na Olha Anda! Anda! Você viu cair no bagulho? e Passou um negócio aqui, mano? Vamos ver o que tempo. Não tem. ninguém aqui, mano! Não tem ninguém aqui, não! É isso aí! O que você faria numa situação dessas? O movimento calculado de forma milimetricamente errada já seria o suficiente para um fim muito ruim. Do outro lado, ela vê a marca de outras pessoas que passaram pelo mesmo que ela. Nessa hora passa um filme na mente desta mulher. A cada segundo, a situação só piora. Uma cena que mexe com nossa ansiedade e angústia. Mas ela poderia esperar alguém aparecer para ajudá-la quando começou a chover. segue teria sido extraído da Dark Web. O vídeo teria sido vazado por um ex-agente da Área 51 que testemunhou a evolução de um experimento científico que ficou conhecido como o Projeto Abigail, no qual um monstro foi criado para ser utilizado na guerra. O problema é que ele foi criado para sobreviver se alimentando de soldados inimigos. Enquanto ele ainda não pode ser utilizado em combate, pessoas comuns estão sendo entregues como oferta de manjares come on. God, come on. que os cientistas o trata como um deus, muito faminto não pensou duas vezes antes de comê-la, pois já estava muito tempo sem se alimentar.